Meu nome é Maria de Lourdes Costa, trabalho na Prudenco há quase 20 anos e sou Serviços Gerais da UBS da Coap. Meu serviço aqui é Serviços Gerais. Faço toda a parte da limpeza, né? mantenho limpo, porque devido a essa epidemia temos que cuidar, higienizar bem e por fora também a gente cuida porque... Também tem a dengue, a gente tem que manter limpinho, tirar os copinhos, tirar os plásticos. Né? Meu nome é Luiz Assolino da Silva, faz sete anos que eu estou na Prudento e faço toda a parte da limpeza externa e interna do, do, da limpeza da Prudento. Na parte de higienização, desde cadeira, banheiro, chão principal, parte de contaminação e, e as salas dos médicos, os consultórios. Né? O saguão, todos os dias a gente chega, faz a parte de higienização, que é o álcool, em todas as cadeiras. A gente começa com a parte de a parte de, de cima, depois a gente faz a parte de baixo, que é a parte de chão. A cada, tem uma sala de, cor, de corativo, que cada paciente que entra, a gente fazer uma, uma, uma limpeza e cada entrada de, de, de paciente nos consultórios a gente fazer uma parte de higienização.